Quer dizer que você é o Parco Folgore? Você é o cara que me prendeu no pé. Sim, o único e inigualável! É obrigado por esperar o dia todo para conhecer o grande Parco Folgore! E hoje é seu dia de sorte, porque não tiveram que entrar na fila para conhecer o Parco Folgore! Fiquei te esperando o dia todo! Como deveria, meu jovem, porque eu sou o Parco Folgore! Já ah, chega! Você veio pra uma batalha ou pra ficar se apresentando pra mim? O quê? Você quer uma cópia do meu último disco? Pois aqui está! Toma! Tenho meu último sucesso! É um dançar o dia todo? Já que insiste? Senhoras e senhores! Eu lhes apresento... O grande... Parcufu Bully! Ei, ei! Vamos dançar o dia todo! Boing, boing! Ei, hey, ei, hey, vamos dançar o dia todo Boing, boing Boogie, boogie, boogie Já está começando a sentir o ritmo Não consegue se controlar O que é isso? Age como se estivesse dançando, mas talvez seja algum truque. Você caiu na armadilha! Não consegue escapar do poder da poder minha Quê? música! Eu não falei? O está dançando! O clero dele está funcionando! A música deve usar! Não caia nessa, Zeke! Não! Tem que parar com isso você já está demais! Saque! Pare! Ah! Ah! Pensei que tinham vindo para uma batalha e não dançar o dia todo! Foi para isso que vieram, seu moço! Homem rei, você vai ver Bom, eu acho que você devia repensar as coisas E desistir enquanto pode Vocês estão subestimando o poder do Fulgore Escutem aqui O Fulgore é o guerreiro invencível hum? Fulgore é o homem de aço. Fulgore é invencível Agora é forte e corajoso e é sempre sai é vitorioso ah. <risos> O que acharam disso? Esse é o herói invencível! Arco Folgore! Aqui! <risos> <risos> <risos> Seus bobos! Não importa quantas vezes nos ataquem, não vai adiantar! Certo? É Sim, é verdade! Não se atrevam a atacar de... É o homem de aço! É. Pode nos atacar quando quiser, porque não vai ferir o Folgore e sabem por quê? Folgore é o homem de aço! Folcore é Eu falar invencível! Falar. Eu não sou realmente invencível, tá? Eu sou um fraco e vulnerável ser humano!